E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos analisar tabelas e gráficos. E, para isso, vamos pensar em uma menina chamada Isabela, que quer fazer uma festa junina e chamar seus amiguinhos. Para isso, ela pediu ajuda à sua mãe para saber o que comprar para uma festa junina. E a mãe de Isabela disse para a menina, Isabela, nós vamos precisar de dois bolos, cinco refrigerantes, dez maçãs do amor, dez cuscuz, vinte milhos e vinte pacotinhos de pipoca. E a Isabela anotou tudo isso em uma lista. E depois de pesquisar muito, a menina encontrou esses preços aqui para cada item. Ou seja, um bolo custa 10 reais, uma pipoca custa 3,50, um refrigerante custa 6 reais, uma maçã do amor custa 5 reais, um milho, custa R$ 2,50, e um cuscuz custa R$ 3,00. E eu quero que você ajude a Isabela, mas, claro, isso aqui está muito embolado. O ideal é colocar essas informações de forma organizada. Bem, uma tabela vai ajudar mais a Isabela a organizar os itens e ver quanto ela vai gastar em cada item e no total. Deixa eu colocar aqui ao lado e eu vou criar essa tabela. Então, eu vou criar a minha tabela aqui e vou colocar cada item e também os seus preços unitários, aqui as linhas da minha tabela e aqui as colunas desse jeito. E nessa coluna aqui, eu vou colocar os meus itens. Aqui eu vou colocar a quantidade que a Isabela vai precisar. Aqui nós vamos utilizar o valor de cada item, ou seja, o valor unitário. E aqui o valor total. Por fim, aqui o total da lista. Vamos lá. Quais itens eu tenho? Eu tenho bolo, refrigerante, maçã do amor, cuscuz, milho e pipoca. E agora você tem que ver a quantidade de acordo com a lista. Olha, eu quero dois bolos, cinco refrigerantes, dez maçãs do amor, dez cuscuz. 20 milhos e 20 pipocas. Então, essas são as quantidades que vão entrar nessa coluna aqui. Então, 2 bolos, 5 refrigerantes, 10 maçãs do amor, 10 cuscuz, 20 milhos e 20 saquinhos de pipocas. E o valor unitário, ou seja, o valor de cada item, eu coloquei aqui. Ou seja, o valor de cada unidade de bolo custa 10 reais. Já do refrigerante, cada unidade custa 6 reais. A maçã do amor, cada unidade custa 5 reais. E o cuscuz, cada unidade, 3 reais nós também temos que cada unidade de milho custa 2,50. E, por fim, cada unidade de pipoca custa 3,50. Agora, para saber quanto eu vou gastar no total de cada item, eu tenho que fazer o seguinte, pegar o valor unitário e multiplicar pela quantidade que a Isabela precisa. No caso do bolo, eu preciso de duas quantidades, sendo que cada uma custa 10 reais. Então, eu vou multiplicar os 10 reais por 2, e 10 reais vezes 2 é igual a 20 reais. Porque, pensa comigo, se eu tenho um bolo custando 10 reais, e eu vou somar com outro bolo que também custa 10 reais, ou seja, eu estou somando 10 mais 10, que dá 20 reais, ou simplesmente 2 vezes o 10. Deixe-me apagar isso aqui, então. Agora, com os refrigerantes, nós sabemos que a Isabela vai precisar de 5 quantidades. E cada quantidade custa R$ 6,00. Então, nós multiplicamos R$ reais por 5, e isso vai ser a mesma coisa que R$ 30,00. Já amassando amor, a Isabela precisa de 10 quantidades, e cada quantidade custa R$ 5,00. Então, multiplicando 5 por 10, isso vai ser a mesma coisa R$ 50. Reais. Já o cuscuz, a garota precisa também de 10 quantidades, mas aqui cada quantidade custa R$ 3. Reais. Então, se eu multiplicar 10 vezes 3, isso é a mesma coisa que R$ reais. E o milho? Nós sabemos que ela precisa de 20 quantidades e que cada quantidade Custa 2,50. E, e eu posso realizar essa multiplicação. E aí, nós vamos ter 2,50 vezes 20, e 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 5 também dá 0, e 0 vezes 2 também dá 0. Agora, 2 vezes o 0 também dá 0, e 2 vezes 5 dá 10. Significa que fica zero aqui, e vai 1. E 2 vezes 2 dá 4, com mais 1 dá 5. E eu vou somar tudo isso. E aqui vai ser zero, aqui também zero, 0 e 5. E aí, nós devemos contar a quantidade de casas decimais de cada fator. Aqui tem duas casas decimais, e aqui não tem nenhuma, então, nós colocamos a nossa vírgula bem aqui. Ou seja, 20 vezes 2,50 dá 50 reais. E, por fim, a pipoca, nós sabemos que ela precisa de uma quantidade de 20 saquinhos e que cada saquinho custa 3,50. E essa multiplicação nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui. E isso vai ser igual a 70 reais. E se nós somarmos isso aqui, lembrando que nós devemos ter vírgula embaixo de vírgula, nós vamos ver que ela vai precisar de 250 reais para comprar todos os itens da festa. E aí, meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o item mais caro da lista de Isabela. Se você olhar aqui o valor unitário, o item mais caro é o bolo, porque ele custa 10 reais. Então, o item mais caro é o bolo. Agora, qual item gerou mais despesa para a Isabela? Se você olhar na coluna do valor total, o que mais deu despesa para a Isabela foi a pipoca, porque, embora o valor unitário seja mais barato, ela comprou mais quantidades. Portanto, a pipoca foi o que deu mais despesas para a Isabela. E, por fim, qual foi o item que foi comprado em menor quantidade? Se você olhar aqui as quantidades, você vai ver que o bolo ele é o que foi comprado em menos quantidade. Então, o bolo é o que teve a menor quantidade. Mas, meu amigo, eu espero que você tenha entendido que algumas informações podem ser descritas em uma tabela, isso vai te ajudar bastante. Então, até a próxima, pessoal!